o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai discutir a preservação do meio ambiente e os negócios. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto no formato online, falando diretamente de Peruíbe, litoral sul paulista, minha grande amiga, hoje também doutoranda, em Biodiversidade, Lígia Mourinha, quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Lígia, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria, uma imensa honra recebê-la aqui. Oi, Anderson. Bom dia a todos. E o prazer é todo meu. Eu estou bastante feliz de poder estar contribuindo de alguma forma. Ô, Lígia, é, bom, eu queria começar a nossa conversa aqui pedindo até para que você, diante de todo esse know-how, esse arcabouço teórico e também experiencial que você tem é, na área da biologia, que você fizesse uma fala introdutória conceituando a preservação do meio ambiente. Bom, é, eu acho que a preservação do meio ambiente ele é um assunto que tá né, nunca, ele nunca vai estar tá embaixo. baixa, pelo contrário, ele vai estar tá sempre em ascensão, principalmente porque as pessoas hoje em dia elas, é, né, acabam tendo uma consciência cada vez maior, né, da preservação do meio ambiente. É, por pressão da mídia e conhecimento mesmo geral das pessoas. Então, é uma coisa que tem que é, tá, tá sempre prosperando. Né? Então, eu acho que é um assunto que vai estar tá sempre em alta né? e é muito importante porque a gente tem que cuidar do planeta que a gente vive. Você sabe que você, Lígia, você coloca uma situação bem interessante e eu gostaria, inclusive, que você é, dissertasse sobre que essa questão da preservação do meio ambiente, né? É, essa discussão é uma pauta que é colocada na mídia todos os dias e também no campo acadêmico e é uma questão que traz exatamente isso que você acabou de falar, que essa questão assim, não há um segundo planeta para ser explorado, há apenas um. E aí a grande questão que eu pergunto e eu quero ouvir da bióloga, né? Nós estamos fazendo a lição de casa, Linde, ou ainda nós estamos muito distantes dessa missão? Bom, eu acho que tem, a gente tem que ralar muito ainda, né? mas eu acho que... Como eu falei, né, as pessoas acho que antigamente não têm a consciência que elas têm hoje, né, é, da, da, da importância da preservação. Então, acho que o, o caminhar é, é para melhor. Né, assim Eu espero que. É, eu acho que tem que ter muito trabalho ainda de educação ambiental, é, tanto na educação, meio ambiente, essa união né, é, dos órgãos. Eu acho que é muito importante para estar tá, né, tendo uma, uma eficácia. Né, maior e é, é, é, é mais efetiva dessa preservação. Então, assim, a lição de casa, eu acho que depende de cada um, é, mas, assim, é, a consciência é de todos, né? Então, não adianta a pessoa ter a, a, a opinião individual se não, não trabalhar em prol de todos. Ô, Lígia, é mais agora, ou menos isso. Não, eu, eu acho interessante isso que você está dizendo. Inclusive, eu queria aproveitar esse contexto. É, a gente percebe, ao menos é uma percepção muito pessoal minha, e eu gostaria muito que você colocasse o seu posicionamento aqui em relação à questão dessa nova geração e o meio ambiente. A gente às vezes vê que crianças, né, nos seus primeiros anos de, de formação, já manifestam uma preocupação em relação à questão da preservação do meio ambiente. Aí eu gostaria muito de saber de você, você como bióloga, você aguarda uma nova geração com uma nova postura em relação a isso? Como é que você vê essa questão, Nígia? Bom, é, eu acredito que, com o é, tamanho da informação que a gente tem hoje, né, eu acho que, ah, eu acredito, né, eu, eu, eu, eu espero muito, do fundo do meu coração, que as, que as coisas realmente, realmente futuramente, possa vir a melhorar, porque, a, como você disse, a, a geração de agora... Tem uma preocupação maior porque a concentração ela é maior, então às vezes trabalhos em escolas. Eu acredito, eu, eu, eu acho que a educação ambiental deveria ser uma, né, uma, uma disciplina, exatamente, teria ter que ser trabalhado com mais eficácia, né? Mas assim, existem escolas e escolas, e hoje em dia a gente vê que essa preocupação ela ela existe, né? Então você vê que os pequenininhos hoje em dia tem uma, uma preocupação muito maior do que às vezes nós adultos, né? que né, de, de não jogar o lixo no chão, de ter uma preocupação, é que é vindo né, dessa consciência que, que, que, é, que é repassada, né, nas escolas, né, dentro de casa, é justamente é pelo conhecimento que a gente tem hoje, né, pela como eu falei, pela pressão da mídia, né, isso, isso é tudo colocado em ascensão hoje, então acredito que isso possa ter um, um, um efeito bastante positivo futuramente, sim. ah Com certeza, com certeza. Agora, é interessante, Olívia você coloca algumas questões aqui é, e eu queria transportar essa sua reflexão um pouco para o mundo corporativo e discutindo um pouco essa questão da, da sustentabilidade, né? Porque é uma questão que a gente discute todo momento, né? Sim. Fazer com que os negócios deem lucro, porém, ao mesmo tempo, que sejam sustentáveis é, do ponto de vista da preservação do meio ambiente. No seu entendimento, é, está existindo esse caminhar nessa direção, Lígia, de sustentabilidade ou você acha que há apenas um início de uma discussão é, em que as empresas começaram a fazer por conta dessa pressão da mídia e de todo esse comportamento que você colocou na, na resposta anterior? Ah, eu acho que, é, bom, é muito complexo, né? Assim, é um assunto bastante complexo. Porém, assim, as empresas, elas... As que não, não tiverem um, uma, uma visão de sustentabilidade, elas vão, é, é, vocês vão ficar para trás, entendeu? Porque, assim, é, pensando, vai num, num pensamento muito maior, né? Vai no, é, na economia do país. É, empresas sustentáveis, elas... elas, elas elas precisam, né, tipo, estarem antenadas e, e trabalhando efetivamente com a sustentabilidade dentro da empresa, porque assim, é, um, vamos pensar no exterior, uma pessoa lá de fora que tem os, que, é, que tenha, a, que, que tem uma visão sustentável que uma empresa aqui do Brasil não tem. Então, assim, é, eles teoricamente eles vão é, trabalhar para tipo, não para barrarem os, os, os produtos brasileiros para não competirem, né? Para não não, não não ter essa competição dentro do país deles, porque a sustentabilidade ela hoje em dia ela tá tá no topo. Se não tiver essa visão a economia, consequentemente ela vai cair. Ô, Ligia, é interessante esse elemento que você coloca porque assim, ó. eu já eu li também algumas coisas sobre e essa essa visão ela traz mais ou menos assim, ó. É, se uma empresa ela tem uma preocupação com o meio ambiente onde nós estamos inseridos... Aliás, a gente até gostaria que você colocasse isso, nós também somos parte desse meio ambiente, né? Sim. É, e e, a, e a, nossa, a, a nossa vida, ela está em jogo. Então, o que você está dizendo em outras palavras é o seguinte, ou o conceito de sustentabilidade está inserido no, no, no DNA da empresa ou então não tem venda e não, e não tendo venda não tem negócio é isso Ligia? exatamente exatamente tudo está ligado né são são os pilares né economia sustentabilidade e sociedade então se esses três não estiverem alinhados não tem lucro e não tem economia não tem nada na verdade né agora Mais ou menos isso. sim sim agora quando você fala desse conceito Ligia, olhando né, como você falou, né? olhando do lado de fora, olhando o mercado internacional, você acha que há uma, um caminhar, uma, uma evolução um pouco maior se comparado com o mercado interno do Brasil? Ah, eu acredito que, que sim. Eu acredito que alguns países é, existem cidades né, sustentáveis já, né, que adotam, eles trabalham é, muito forte nesse ponto. Né? Tanto, é, tanto com a energia limpa, quanto sustentabilidade nas empresas, nas escolas. estão. É, eu acho, acredito que existem países né, e cidades que estejam bastante à frente do Brasil. Porém, que, é, Mas eu acho que o Brasil também, hoje em dia, é, tem muitas empresas né, que trabalham efetivamente com sustentabilidade, que é, os próprios é, funcionários da empresa acabam é, participando dos lucros, enfim, então eu acho que tem tudo para ter uma, uma, uma ascensão muito grande lá na frente. É, eu queria até aproveitar, Olívia, e aprofundar um pouquinho essa questão que você traz, falando da energia limpa e renovável. né? Você citou que existem alguns exemplos aí fora do país, algumas cidades que já desenvolvem esse tipo de, de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, inclusive, se puder, de repente, até dar alguns exemplos de, de como isso funciona na, já na prática. Bom, é, o Brasil, a, acho que a principal fonte de energia do, do, do país hoje em dia é a hidrelétrica, né? que, que, que não deixa de ser uma energia limpa. Porém, existem outras fontes de energia né, limpa, vamos falar da energia solar, energia eólica, que estão cada vez sendo mais implementadas, né, e, que, e isso traz grandes benefícios, né, tanto para as empresas, indústrias, enfim. É, eu acho que o caminhar está sendo também cada vez mais consciente, né, em vista desse ponto, né, porque, é, é, vamos supor, uma empresa que, que trabalha com sustentabilidade, e trabalha com energia limpa, isso ela pode estar vai, gerando é, negócios com os próprios é, fornecedores, por exemplo, né, pode, ela pode estar exprimindo seus fornecedores, isso tudo acaba gerando né, é, uma troca muito grande, tanto para o meio ambiente, quanto para todo o globo né, que, que se enquadra ali, fornecedores, consumidores, e enfim. Olígia, você acredita que vai chegar um tempo em que os negócios eles estarão pautados 100% em cima desse conceito de não ser mais, por exemplo, um conceito em que a gente busca é, um, um patamar ideal, eu diria, que vai ser um, uma exigência mínima para que exista uma empresa, e eu não estou falando, Olígia, de, de grandes empresas, de multinacionais, estou falando de médias e pequenas também. Você acha que um dia esse, esse patamar será alcançado? Bom, eu acredito que sim, até porque é aquilo que eu falei, né? a, a tecnologia ela não, ela não, ela não, não para de avançar, é, então as, a, as empresas que não se enquadrarem elas vão é, respectivamente, respectivamente ficar aí para trás. Entendeu? Então, é, quanto mais é, as pessoas têm essa consciência da sustentabilidade, da energia limpa, da, dos benefícios que isso, que isso pode trazer... Né, para todo o meio, como eu disse, nossos três pilares, economia, sustentabilidade e sociedade. É, então, as que não se enquadrarem, elas, teoricamente, elas vão não, não vão conseguir estar tá acompanhando. Né? Então, é, eu acredito que as, as que se enquadrarem né, dentro deste meio vão se sobressair com certeza. Eu queria aproveitar a, a, a tua presença, Olígia, e conversar um pouquinho com você sobre a questão da coleta seletiva né? e, e tentar entender um pouquinho melhor sobre como que, no seu entendimento, ela hoje ela é classificada é, no Brasil. Você acredita que é um caminho que evoluiu bastante ou ainda há muito o que se fazer nesse sentido? É, eu acredito que há muito o que se fazer, <risos> acredito sim, porque é, por mais informação que a gente tenha, por mais consciência, né, é que, que isso é, é nada na mídia e boca a boca, eu acho que as pessoas ainda falta muito, assim, para poder ter, é, entender, né, que o lixo, ele não, a gente fala jogar o lixo fora, fora de onde? Do planeta? Não, ele vai continuar no planeta, então... É, se não houver um, um, um trabalho né, de, de, de reciclagem é, forte, né, tra trabalhando efetivamente com isso, as pessoas elas, né, a, não, não têm, às vezes, uma, uma consciência plena de que o lixo ele continua o no nosso planeta e que isso vai trazer grandes consequências para o meio ambiente, é, é, né, doenças, enfim. Então, eu acho assim, por mais que hoje em dia é, existam... Né, é, N, né? N, N é, indústrias lá, lá, que, que trabalham é, com isso, sim. eu acho que a gente tem ainda bastante para caminhar, sim. Olígia, deixa eu aproveitar, inclusive, a sua presença aqui, até que o público saiba, né? é, você conseguiria classificar aqui ou, ou, ou citar alguns exemplos, por exemplo, de... É, de quanto tempo, por exemplo, um plástico demora para ser absorvido pelo meio ambiente ou borracha? Enfim, só para a gente ter uma noção de tempo, para entender na prática exatamente isso que você está falando? Claro, inclusive aqui atrás de mim tem um, um, uma... Aqui na Secretaria a gente trabalha bastante com isso, Educação Ambiental, e que a gente mostra, né? Um plástico, por exemplo, ele demora de 30 a 40 anos para estar tá se, né, se decompor na natureza. Um vidro de 4 mil a 1 milhão de anos, então, olha o tempo que, que, que, né, que você joga uma garrafa, qual o tempo que ela vai demorar para se degradar na natureza. Né? É, pilhas de 100 a 500 anos, né, por exemplo, então, aqui a gente tem alguns, alguns exemplos, né? o alumínio de, 100, de 80 mil anos, então, a gente trabalha bastante com, é, né, nessa pauta de que o lixo ele vai continuar no planeta. Né? Então, é, por isso é, é a importância né, de trabalhos com reciclagem. É, a, bom, um exemplo aqui de Peruí, por exemplo, a gente trabalha com cooperativas né, a cidade. Então, isso acaba gerando emprego para as comunidades carentes e contribuindo também com, com o meio ambiente, né, que trabalha com a reciclagem. Isso gera empregos. E, e consciência também, né? conscientizar cada vez mais a população de que da, da importância da, de, de, do, né? da reciclagem dos resíduos. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Ligia Morim, lá direto de Peruíbe. Ela é bióloga e também é, doutoranda pela Unesp em Biodiversidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando com ela. Um minutinho só, a gente já está de volta.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 Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nesta terça-feira discute a preservação do meio ambiente e os negócios quem está conversando conosco lá direto de Peruíbe, litoral sul paulista Lígia Morim, ela é bióloga e também doutoranda em biodiversidade Ô, Lígia, deixa eu aproveitar uma experiência que eu sei que você tem você já, por inúmeras vezes, né, como bióloga, como pesquisadora do ICMBio, é, você teve a, a grande oportunidade, eu diria até ali já o privilégio, de adentrar lá a Ilha da Queimada Grande, a Ilha das Cobras. Quando você, todas as vezes que você foi para lá, eu acho que o conceito de preservação do meio ambiente sempre, ele é, se destaca, ele, ele de alguma forma é aclamado na sua no seu profissional e no seu pessoal. Quando você pisa naquele lugar, o que, que você pensa em relação à preservação do meio ambiente? É, nós estamos progredindo ou, no seu entendimento, regredindo diante dessa experiência de ter pisado várias vezes lá? Ah, eu acredito que progredindo. <risos> Até porque eu mesma, falando de mim pessoalmente, cada vez que eu piso lá, é uma, parece que é sempre é a primeira vez. né? Então... Existe cada vez mais um cuidado e uma, uma consciência cada vez que eu tenho vontade às vezes até de, né, de, de dividir é, com todos sobre a importância da preservação. E, principalmente falando de ilhas, né, que é, um, que é, um, que é um, um laboratório natural que a gente fala. Né? Então, é, a, gente, a gente tendo uma, uma noção né, do, que, do que é feito ali dentro, a gente pode estar é, replicando para outros lugares também, entendeu? Ah, que legal! Aliás, aproveitando ainda falando sobre a Ilha da Queimada Grande, é, eu queria que você aqui detalhasse, né? Eu tenho pouco conhecimento sobre, né? Eu sei que ali faz parte de uma era glacial e lá é, habita a jararaca Ilhoa, que até onde eu sei me corrija se eu estiver errado, só há lá é, ela só habita naquele lugar no mundo, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom, é, a ilha da Queimada Grande, ela, ela fica né 35 quilômetros aqui da, da costa, A gente está em Peruíbe e né, exatamente isso que você falou da, da, da era glacial, é uma é uma ilha que ela foi né, separada do continente né, pela pela glaciação, aumento do, do nível do mar e nisso é, acabou é, uma, uma espécie né, que era uma espécie de jararaca, vai dizer, a, a grosso modo. E acabou se tornando uma nova espécie por ter características únicas para poder se virar no ambiente que ela vive, que é a ilha, né? Então, a espécie, assim ela é endêmica, né? Que a gente chama de endêmica, que é uma, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. A não ser na ilha da queimada grande. Então, é por isso é, é tão importante a conservação, é, tanto da ilha quanto da espécie, né? Toda a fauna que existe lá. É, porque é, pensando é, tanto no meio ambiente, quanto na, na geração de, de, de fármacos futuramente, que pode, pode estar sendo desenvolvido com veneno da jararaca e com, como já é desenvolvido com veneno de, de serpentes aqui do continente. Então, eu acho que é tão importante estar é, tá conservando é, a, a espécie para poder, como eu, como eu falei anteriormente, estar tá replicando é, pra, como um todo. Ô, Lígia, você traz uma questão assim, muitíssimo interessante que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. né? É, às vezes a gente escuta algumas pessoas falarem que é, preservação do meio ambiente é coisa de biólogo, achando que é uma questão é, do ponto de vista pessoal, quando na verdade é uma questão do ponto de vista coletivo. Né? Você, por exemplo, acaba de, acaba de citar uma questão aqui que é uma questão voltada, por exemplo, ao desenvolvimento de, de remédios né? por conta de animais que estão presentes na natureza e a partir do momento que eles não se alguma forma eles forem extintos aí impossibilita completamente essas possibilidades queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso com certeza eu sempre parte da premissa que os é, é porque geralmente serpente sempre causa né uma uma repulsa assim nas pessoas né isso desde muitos muitos muitos anos atrás então eu sempre trabalho com a premissa de que é muito mais válido o um animal vivo do que ele morto, entendeu? Porque, é justamente porque ele pode estar proporcionando né, para é, a sociedade. Por exemplo, a jaraca, que é uma espécie aqui né, continental, é, a partir do veneno dela, né, existe uma molécula que ele é produzido, o, é, o captopril, que é um remédio para a pressão alta, por exemplo. Né? E, sim, vários outros. É, é, é, recentemente foi, foi publicado também um, um artigo é, de sobre também uma molécula da Avenida Jararacuçu, que ela também combatia é, a, a, o Covid, a, a replicação do Covid no organismo. É bem interessante assim também. Então, a gente pode ver que, é, através do, do, do, de, dessa, das toxinas, a gente pode estar extraindo é, benefícios em prol da sociedade. Olívia, é, você como bióloga, agora também como doutoranda, né? na área de biodiversidade, eu queria que você colocasse aqui para gente, é, quando a gente fala, por exemplo, em preservação do meio ambiente, a gente observa, por exemplo, a questão da serpente. Quando você fala assim, ó, há uma repulsa e há aquela ideia de querer matar o animal porque ele é uma serpente. No seu entendimento, da onde vem essa cultura, Olívia? Por que, Nossa, que a gente não pensa é. o contrário? Por exemplo, quando eu ver uma serpente, eu vou falar assim, não, eu vou, tudo bem, eu posso não fazer carinho nela, mas eu preciso preservar. Por que a gente não tem essa, essa ideia de preservar ao invés de ter essa, essa vontade de querer eliminar o animal? Bom, isso também é um assunto bastante complexo, que existe também uma, uma teoria de que é, há milhares de anos atrás, desde a época dos primatas, né? então, que, é, que as serpentes às vezes ficavam, né? acabavam matando é, macacos, isso há né, milhões de anos atrás. Então, é, desde aquela época, os, os macacos eles já, já já tinham, é, a, tanto por, por isso que nós, é, por ter essa, essa ancestralidade com eles, quando a gente observa uma serpente, a gente tem tanto, às vezes, dá aquele start de medo. Porque desde né, desde milhares de anos atrás, é, existe essa repulsa é, por medo, por medo né de, de morte, enfim... E também tem toda a questão religiosa da, da, da Dan e Eva né, também, que, que também é bastante pregado, de que a serpente, né, estava tá, envolvida, então, então, existem vários, né, vários fatores e várias, né, teorias que a gente pode estar tá, tá abordando, que falam é de, né, o porquê dessa repulsa de serpentes né, por que não, o porque, por, porquê preservar, preservar se a gente pode matar, né? assim, assim que as pessoas pensam. Só que não, né, é, a gente trabalha bastante com o ponto de que o animal ele vale muito mais estando vivo do que, do que morto, né? É porque tanto do ponto de vista ecológico, tanto de, de econômico, farmacológico, enfim, tem diversas, diversos benefícios, né? Ô agora agora é você falando me despertou uma curiosidade e é uma curiosidade minha. O que, que justifica, o que, o que determina um animal de ser doméstico e outro selvagem? Aonde, aonde que nós determinamos essa classificação na história? O que, que determina um e outro? Nossa, é, o, o, bom, também, bastante complexo também. Porque, assim, é, antigamente, o, é, os, é, existiam pessoas que domesticavam lobos, né? Sim. Que são, né, que não, não são animais não domesticáveis. Hoje, qualquer animal que às vezes você pode. Por isso que é, geralmente quando trabalham, o é, pessoal que trabalha com habitação de animais, insetos, enfim, é, você não pode ter tanto apego com o animal justamente para ele não perder né, é, a, a capacidade de estar tá se virando no meio ambiente. Porque a partir que você domestica, ele vai saber ali que, que ele vai ter água, comida, é, abrigo em situações que ele não teria na natureza. Então, o que determina é isso, entendeu? Então, às vezes, às vezes você tá, né, o animal não é doméstico, ele tem, ele tem ele tem que se virar no meio em que ele vive, né, sem sem influência do, do ser humano. É, não, porque o que eu observo muito é, é assim, ó, parece que, socialmente falando, alguns animais são muito acolhidos e outros, como o caso da serpente, são de alguma forma atacados e repelidos, entende? Então, assim, e é interessante pensar nessa questão, né, Lígia? Porque um é um é de um jeito e o outro é do outro. Exatamente. Ah, e a gente brinca, né, que existe a questão da fofo -fauna, né? O pessoal quer preservar o, o urso, os bichinhos mais golfinho os bichinhos mais fofinhos, mas a serpente, pessoal, sempre torce o nariz, né? Não, não tem essa, né, a consciência de que qualquer animal que você tira da na natureza, você causa um desequilíbrio muito grande, né? É, qualquer um, entendeu? Então, é, dependente de ser fofo ou não né? As, as serpentes elas não são menos importantes Pelo contrário, elas são muito importantes Para né? o é, meu ambiente e, e como eu falei é, Para vários é, Pelos benefícios que ela pode nos trazer também Olígia, então eu vou te dar uma oportunidade Bem interessante aqui agora Que eu sei que você é uma advogada da serpente Eu gostaria que você fizesse uma defesa delas aqui <risos> Pô, eu sempre falo, né, né, meu, não matem, né, você viu o animal, ou liga para um órgão responsável, é, é, cada cidade, ela trabalha de, de uma forma, aqui em Perú, aqui em Periú, por exemplo, a gente trabalha com resgate de fauna, né, então, é, a gente tem, nós temos trabalhado bastante assim, com o resgate de todo tipo de bicho que você possa imaginar se houvesse né, que aparecido. Então, mas existem órgãos, é, é, é, isso vai, vai, vai de cidade para cidade, então geralmente tem cidade que é só a polícia ambiental, enfim. Mas ligar para o órgão responsável, é, não matar. Se você ver o bicho no mato, deixa ele embora, é, porque o bicho ele tem uma importância tremenda para a natureza que as pessoas, às vezes, não, não têm essa, a, a, a noção da, da dimensão da importância do animal. É, e, e, bom, um dos motivos que nós convidamos você hoje para estar aqui conosco é para que a gente possa ampliar essa consciência ambiental. Olígia, eu queria é, te agradecer muito por esses 30 minutos que nós passamos aqui junto Juntos, fiquei muito feliz por ter essa possibilidade né, de, de te entrevistar e poder dividir muito desse seu conhecimento aqui com o meu público. Eu gostaria muito, muito, muito, é, bom, de te agradecer publicamente, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Bom, eu quero te agradecer, primeiramente, né, pela pela oportunidade, por, pelo pelo convite, para mim é sempre um imenso prazer estar, estar dividindo, né, é, é... Bom, agradecer você, agradecer a Prefeitura de Peruíbe, agradecer a Unesp, ao Butantan, que sempre dá esse respaldo e todo essa, essa, essa, esse compartilhamento de conhecimento que a gente sempre passa um fruto. Eu acho que essa é a grande importância. Para que a gente possa sobreviver enquanto coletividade, né, Lígia? Exatamente. Maravilha, Lígia, mais uma vez meu muito obrigado, saúde, paz, Deus abençoe sempre, forte abraço e muita prosperidade em tudo que você for fazer. Um grande abraço para você, querida. Igualmente, Anderson, um beijão, tchau, tchau. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.